Olá, bem-vindos e bem-vindas ao canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da Casa, e essa é aquela live mensal que vocês tanto aguardam. As melhores ações para investir no mês que entra, no caso, abril. Aqui do meu lado, Felipe Vilegas, nosso estrategista de ações. Tudo bem, Vilegas? Olá, Denise. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Deilson, para mais uma live aqui. Da, das ações né, recomendadas, das carteiras recomendadas. Denise, é sempre um prazer, sempre muito bacana a gente compartilhar as nossas as minhas estratégias, as minhas visões aí que a gente tem para o mês, porque realmente nos últimos meses eles não foi fácil, mas pelo menos mês de março foi positivo aqui para quem seguiu as nossas recomendações. Ah, maravilhoso. Seguinte, eu vou pedir para o Deilson deixar no chat da live e no, na descrição o link para vocês irem para a carteira é, recomendada. Depois eu também vou colocar no primeiro comentário fixado, tá? para vocês terem lá todos os detalhes que o, do que o Felipe Vilegas vai passar aqui na nossa live, com toda a descrição das ações que entram, saem tudo, tudo, tudo, porque a gente tem várias carteiras recomendadas, com vários perfis diferentes. Aqui a gente vai dar uma pincelada. E como sempre a gente começa dando aquela geralzinha no mês anterior. Mês de março foi legal, né? Bolsa subiu, um monte de estrangeiro vindo aqui para o Brasil, né, Vilegas? É isso aí, Denise, o fluxo continuou. É, e foi continuou bastante forte aqui, pra, pra, não somente para a Bolsa brasileira, mas também para ativos de renda fixa. E isso, obviamente, acho que por mais que a Bolsa tenha subido aí 6%, alta de 6,06, terminou ali coladinho com 120 mil pontos, a gente não pode deixar de comentar do dólar, né, Denise? Acho que o dólar tem sido aí o grande destaque. Inclusive, hoje, eu acabei de ver aqui o dólar comercial batendo 4 reais e 66 centavos, acho que ninguém imaginaria que isso pudesse acontecer, é, por exemplo, no final do ano passado. Que a gente veria aí o, o primeiro trimestre do ano terminando e o dólar saindo de 5,80 para 4,66, numa velocidade que nem Luiz Hamilton conseguiria alcançá-lo. realmente impressionante, e tudo isso, Denise, acabou acontecendo com, com esses temas que acabam continuando em torno de 2022 que esse tema é inflação, os choques inflacionários ocasionados é, por conta agora mais recentemente do conflito entre Rússia e Ucrânia, e podemos dizer Denise que o alerta fica no sentido de que a gente tem ainda esse conflito que prossegue, infelizmente nós tivemos mais notícias negativas em relação à China é, e a uma nova onda da Covid-19, Covid-19 infelizmente aí trazendo novos lockdowns, ou seja, novas quarentenas para a China e isso vai impactar a economia. E a gente também teve no mês de março, Denise, como destaque, olhando para os Estados Unidos, né, o, o Banco Central norte-americano, né, através do, do Fed, Federal Reserve, é, subindo a taxa de juros é, em um movimento que ele não fazia há quatro anos, né? ou seja, desde 2018 que ele não subiu juros por lá. Então tivemos uma alta de 0,25%. Mas as declarações que foram feitas depois, Denise, foram meio que ah, arrumando ali o terreno para que altas mais fortes aconteçam, inclusive na próxima reunião que acontece no mês de maio, o mercado já cogitando que poderiam ser altas de 0,5%. Enquanto a gente tem esse início de processo de subida de juros nos Estados Unidos, aqui no Brasil o inverso, Denise, ficou bastante claro. Se depender aí do Campos Neto, presidente do nosso BC, a taxa de juros, ou seja, a SELIC termina 2022. Quando eu falo termina 2022, eu quero dizer o seguinte, é, a taxa de juros vai chegar até 12,75. Muito provavelmente que isso aconteça já na próxima reunião do mês de maio e lá ela para. Paramos em 12,75 e por conta disso, o mercado já começa a se posicionar é, com ações que possam se favorecer dessa... Da, da, de uma expectativa de queda das taxas de juros de longo prazo. O que poderia impedir isso? Se nós tivermos ainda mais choques inflacionários, petróleo, grãos, ou se o governo aí perder a mão e começar a, a gastar demais. Ah, isso seria negativo, geraria essa pressão novamente. Mas caso contrário, a gente já vê o mercado aí começando a aumentar de maneira gradativa, suas apostas em ações ligadas à economia doméstica. Então foi mais ou menos isso, Denise, que a gente fez aqui a preparação para as carteiras recomendadas no mês de abril. Legal, Vilegas, queria então te pedir para você dar uma, uma geral nas mudanças que você fez na, nas carteiras de março para abril, se você tirou, porque as empresas de commodities subiram bastante, se você manteve, se você tirou. Dá uma geral, por favor, Vilegas, nessas mudanças que você fez. Perfeito, Deilson, se puder compartilhar aqui a minha tela, por favor. Só, pessoal, para passar o caminho para vocês, estou aqui no site inicial da Genial Investimentos, genialinvestimentos.com.br, vem aqui na aba Conteúdo, Genial Analisa, aí é só descer aqui a página, já aparece aqui, ó, carteiras recomendadas de abril, abril 2022. Então aqui, pessoal, fala um pouquinho do que eu acabei de comentar aí com vocês, sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, sobre o que aconteceu no Brasil, inclusive, né, essa justificativa aí para o câmbio. E aqui, pessoal, um pouquinho da nossa estratégia, tá? Então, vou passar aqui bem rapidamente. Diminuímos tá, as nossas posições em commodities, isso não significa dizer que a gente zerou, tá? a gente ainda tem um cenário de instabilidade, mas diminuímos a nossa posição em commodities. Aumentamos nossa exposição, mas de maneira bem gradativa, empresas ligadas à economia real, à economia brasileira, perdão, por conta desse, dessa questão envolvendo a expectativa de que a gente inicie o processo de expectativa sobre uma queda da taxa de juros. Não significa dizer, pessoal, que a gente espera que isso aconteça em 2022. Tá? A gente acredita que uma queda da Selic viria somente em 2023, mas é aquilo. O mercado, ele sempre antecipa os fatos. Então, se esse cenário se tornar verdadeiro, eu vejo que existe possibilidade de você começar a se posicionar hoje para, obviamente, quando o cenário se concretizar, as ações já tenham se valorizado. Dólar ante o real, pessoal. Ainda assim, esperamos tá, que o real possa se valorizar ante o dólar, mas é aquilo, para quem tem muito pouquinho, ou para quem está zerado em dólar, por que já não começar aí a comprar dólares em tranches? Então, acho que é uma estratégia aí que vale a pena. E para as nossas carteiras, que possibilitam maior diversificação, sim, eu ainda acabei mantendo aí um pouquinho de participação em dólar. É aquilo, né? proteção nunca é demais. Em relação às ETFs e BDRs, é, pessoal, ainda mantemos uma postura aí bastante cautelosa em relação às ações é, dos Estados Unidos, europeias, a gente acredita que se houver um cenário um pouco mais volátil nos próximos meses, as ações por lá tendem a sofrer mais do que as ações aqui no Brasil. De maneira geral, pessoal, os betas das nossas carteiras, ou seja, o nível de intensidade em que elas vão reagir é muito próximo dos seus índices de referência, é, a gente deu prioridade para ainda nos concentrarmos dentro das possibilidades em ações de grande capitalização, mid-large caps, por conta da liquidez, é, e a gente ainda segue evitando ações ligadas ao setor industrial por conta dos problemas nas cadeias produtivas, somos cautelosos com, a, com empresas que apresentam uma correlação inversa com a taxa de juros, mas mesmo assim a gente foi incluindo aos poucos. Tá? Então, Acho que fica bastante claro aqui, pessoal, em carteiras que eu consigo diversificar mais, ou seja, eu tenho mais opções, que é a Ibovespa 10 mais e a Small Caps 8, mais, vejam que a gente tem betas maiores. São carteiras mais voláteis. Para carteiras em que a gente tem no máximo cinco ativos, que é o caso da Ibovespa 5, mais, micro, micro, micro caps, perdão, e dividendos, vejam que a gente tem betas menores, porque eu ainda acho que a gente está num cenário ainda bastante desafiador a nível mundo, tá bom? Pessoal, para a carteira Ibovespa, 10 mais, Nós fizemos quatro trocas. É, nós tiramos a Allianz Sonar Sierra, 3R, Suzano e Soja 3, tá? que é a boa safra grãos. Entraram no lugar, no lugar as Units do Santander... Alpargatas, Clabin e Petro Rio Então vejam aqui, pessoal, que eu acabei mantendo a posição em petróleo, só troquei 3R para o PetroRio. É, diminuí a nossa exposição cambial, ou seja, trocando Suzano por Clabin, mas mesmo assim a gente acabou mantendo essa proteção, só diminuímos um pouco. É, trocamos, por exemplo, uma empresa de shoppings por uma empresa de varejo, então mais ou menos elas por elas, e eu troquei uma empresa de commodities, a Soja 3, por uma ação do setor bancário. Tá, então, mais ou menos, trazendo aí para vocês as mudanças. Em relação a Ibovespa 5+, eu fiz uma troca entre bancos, tá? que foi Itaú, Santander por Itaú, e saiu a Randon, que é né? empresa que faz a parte de é intimamente ligada com a indústria automotiva, é, caminhões, eu troquei aí por Clabin. Coloquei um pouquinho de, de, de dólar na carteira, mas mesmo assim não é uma, digamos assim, um dólar porrada, por exemplo, como se, se eu estivesse colocando Suzano. E Clabin, obviamente, uma empresa de menor volatilidade. Em relação à carteira de small caps, ah, acabaram saindo Soma, Copasa e Fleury. Essa carteira, pessoal, as trocas que eu fiz foram muito baseada, baseadas na, na divulgação de resultados. Tá? Os resultados dessas três, de Fleury e Copasa, não vieram muito bons, vieram ruins, então eu resolvi tirar essas duas companhias. E Grupo Soma foi teve uma alta aí bastante significativa, os preços ficaram um pouco menos atrativos. Entraram no lugar Banco Pan-Americano, é uma ação do setor bancário, FESA4, que é como se fosse uma mini-vale, e a Multilaser, tá bom? Por conta aí dos bons resultados que essas empresas passaram para a gente. Em relação à carteira de microcaps, saiu, saiu as ações da Cia Espaço Laser para a entrada de Demil, que é uma empresa do setor farmacêutico, e a UIS Seguros. Vejam aqui, pessoal, uma carteira com menos empresas, deixei ela um pouco mais conservadora, deixei ela menos volátil, tirando ações do varejo para colocar uma varejista farmacêutica e uma ação ligada ao setor de seguros. Em relação a, a dividendos, pessoal, acho que aqui ficou a mais evidente a nossa saída, a nossa realização aqui de commodities. Tirei Aura 33, Minerva e Unipar, para a entrada de BB Seguridade, Itaúni, Banco e copel Ou seja, uma carteira que era quase que totalmente commodities, agora a gente tem setor financeiro e também setor elétrico, essa foi a diversificação que eu fiz. Em relação à estratégia ETF macro, eu realizei a posição Estados Unidos, para colocar Ibovespa, e saí das exportadoras para colocar aqui o ETF de dividendos, tá? essas foram as mudanças. É, em relação à composição da carteira CD, saiu Arezo, Fleury e Suzano, para a entrada de Clabin, Raia e Magazine Luiza. Veja aqui, empresas, é, no caso da Brasil com volatilidade menor. Sai a Suzano totalmente dolarizada para entrar a Clabin, Sai Fleury para entrar Magazine Luiza, tá? nessa expectativa desse call de fechamento da curva de juros. Em relação às BDRs, sai o banco JP Morgan e a Taiwan Semicondutores para a entrada de Disney e Johnson Johnson. Tá? Empresas, digamos, um pouquinho menos voláteis. Denise, essas foram as trocas aí das nossas carteiras. Maravilha, Vilegas, e expliquei aí para o pessoal quem é que tem acesso às carteiras e quando que elas são é, divulgadas. Perdão, é, Denise, a gente faz então a divulgação sempre no último dia útil do mês, é, para quem é cliente da Genial Investimentos e faz parte do nosso grupo no Telegram, para quem ainda não faz parte, é só enviar um e-mail para research@genialinvestimentos.com.br arroba o com seu nome, é, CPF, celular com DDD, para a gente fazer a sua inclusão no grupo. Se você participa lá do Genial Investimentos Clientes, você não precisa fazer nada. Para quem participa desse grupo, Denise, próximo do fechamento, a gente faz uma publicação aqui das empresas que serão trocadas, né, das novas carteiras, e depois a posterior publicação aqui no site do Genial Analisa, logo após o fechamento do mercado, e no dia seguinte a gente faz aqui a live que está acontecendo neste momento. Super obrigada, Felipe Villegas, pela sua participação aqui. Você de casa, se você gosta do trabalho do Felipe Villegas, tem que conhecer as nossas carteiras, mas tem também que se inscrever aqui no canal, porque todos os dias ele está no fechamento de mercado e no morning call. acompanha aqui no canal da Genial Investimentos. Super obrigada, Felipe. Obrigada, viu? um beijo para você. Valeu, Dei, um abraço. A você de casa, muitíssimo obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau.